Gente, que experiência linda. Lavanda, não se enxerga de nada. Não. Vê o morro da antena daqui, que bonito. Vem do morro aqui. A gente não vai conseguir entrar, pois eu vou lá mostrar. Isso aqui parece cena de filme de terror para. Bom dia, pessoal! Agora são 5, quase 6 horas da manhã e a gente tá saindo para uma aventura. A gente vai subir o, o pico da Malveu? É isso? Fico mal com Malve, e a gente quer ver o nascer do sol tem que, tem que ir bem cedinho e que estão fazendo acordamos 5 da manhã pra alegria do pó, é. da oi no domingo então tô rezando né, pra que saia o sol que dê tudo certo, pra gente ir lá em vão e não ver nada mas vai dar certo então é isso, se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta muito, muito, muito. O Pico da Malve ele foi reaberto ao público em setembro do ano passado, então uma, uma coisa 2020. assim... Yeah, 2020? 2020 é era ano passado. Ele foi remoto em 2020, setembro de 2020 Faz pouco tempo, então é novidade assim, sabe E eles fizeram uma estrutura assim Que é transparente na ponta Então você se sente flutuando E vendo a paisagem, então a gente vai lá Conferir, ver se vale a pena ser legal Eu sei que todo mundo indo e, Então vamos conferir Gente, isso aqui parece Cena de filme de terror Parece que vai sair alguém ali Já tá clareando Tá uma acerração esquerda uma cerração fortezinha. Até. A gente, tá clareando? Estamos perdendo? Não, <risos> não. Claro, olha, olha o céu. Isso, ou, aqui é mais, ou aqui é mais claro. Até a Vinci. Nós estamos para cima da cerração. Certo. Pois para é, Claro, Clareou o um monte. Temos que correr porque tá tem nascendo o é. Olha que doido. Olha a cerração aqui embaixo. A gente passou pela cerração. E agora consegue ver. As montanhas, que lindo! Que lindo! Tô <risos> todo mundo com o celular fazer time lapse. Tu fez tá também né? um lugarzinho, ele nasce aqui. Ele nasceu lá no Rio de Janeiro, naquele. Valeu. <risos> Ó, tem uma galera aqui já. Essa aqui é a parte que eu falei que eles fizeram nova. E lá tem a parte transparente, depois eu vou lá mostrar. Parece um mar, né? Mas é, são as nuvens. E lá atrás, aquele é o morro da antena, né? o famoso morro da antena, né? que está aqui em Aragua. E a gente conseguiu subir tudo de carro até aqui em cima. Demos sorte. Gente, que experiência legal Vem, vale muito a pena Ainda mais se você conseguir subir de carro até aqui em cima Eu aposto isso Gente, que experiência linda É muito bonito aqui em cima Se você nunca veio pra cá Se você é de Uruguai, enfim Tem que vir pelo menos um dia Domingo, como a gente veio, tá cheio Tá lotado, e tem muita gente sem máscara também é, Eu acho mais legal vir durante a semana Porque talvez tenha mais tempo Mais calma é, pra fazer foto, eu vi, porque tá cheio. Mas enfim, mesmo assim tá muito lindo. E a galera toda batendo fotos Aproveitando o mirante ali, que eu não mostrei ainda pra vocês, mas depois eu vou. É que tem muita fila, eu fiz algumas fotos lá. Mas tá muito lindo. Ó, tá, tá entrando, tá subindo a cerração. Olha, aqui em cima tem parquinho, tem chuchalpanas, tem um negócio de comida lá vendendo comida. Ó, cheguei aqui na pontinha e ó, aqui isso aqui tá tudo molhado. Era para ser transparente isso aqui e tá, né, por causa da encerração e tudo mais. E olha a vista que linda. Vale muito a pena vir aqui fazer uma foto. E ó, pessoal, um peso aqui. Pinto. É 7h39, o sol já tá bem alto Aqui tem mais três chupanas, que eu mostrei ali em cima Mais duas, bem, mais duas ali E o pessoal ali embaixo E daqui de cima dá quanto? 500 metros, né? A gente estava vendo 550 até lá Pena que tá essa, essa nuvem e a gente não consegue ver a cidade Eu não sei nem o que, que dá para ver aqui Parte de Araguaia. O que? Eu sei, Acho que tudo dá pra ver nessa casa. Será que dá pra ver nessa classe? Não. Não, cara. Tem vacas aqui. É muito legal. No é o espaço tem banheiros, inclusive com para Tem banheiros, não, não vi aonde, mas. Tem ali em cima perto ah, do é. estacionamento. Ah, é? Que estacionamento dá pra entrar? Assim, a gente chegou aqui que horas? Era 7 horas? horas? Era não, não era 7 horas ainda, né? E a gente, a gente entrou até aqui em cima. Porque a minha mãe já veio aqui antes e tava fechado lá a porteira. Aí teria que vir a pé o resto, né? E é uma pornadinha. Ela fala que não é, mas é. É o que um, Sei lá, uns 20 minutos da porteira até aqui. Daí a gente conseguiu vir direto. Um ponto bem disposto, né? De carro deu tudo certo. Já tem aqui 7 horas da manhã, pessoal, comendo pastelzinho. que tem aqui nessa show plan. Então, você não vai passar fome, tem um cheirinho de fritura delicioso aqui. Não sei se durante a semana também. Porém, fim de semana. Tem comida e tem parquinho também se você quiser levar trazer criança e também tem lugar para você comer se você quiser trazer essa comida enfim muito legal eu acho que vale a pena ah. vir Ah, lá atrás do banheiro. Achei o banheiro a gente também viu o pessoal acampando aqui não sei se eles ficaram a noite inteira ou só vieram tipo mais cedo mas com barracas e tal também é um, um rolê diferentão Para você vir fazer aqui E agora a gente vai lá Subir o Morro da né Vamos ver se a gente consegue, né De carro para ir até a igreja eu acho que assim se fala o nome Que é linda E eu quero mostrar para vocês o quanto De coisas que Jorakotem tem para fazer Que são lindas e super legais E não paga um real, só gasolina tá descendo, e agora começou a ficar tudo nevoado a gente tá passando pelas nuvens a gente conseguia ver lá de cima tava tudo clarinho e agora começou a ficar a gente já desceu e tá aqui na cidade, já, já, né e olha como tá escuro, parece assim sei lá, um dia muito estranho, e lá em cima tá solzão lá em cima tá, tá tão bonito, e aqui assim Ai, que delícia Ó o pro tipo Davi Agora a gente veio aqui no posto Mimi E eu vou comer uma comida que é muito típica Daqui, que eu gosto muito Chocolate E vou comer pão de queijo do Mimi Todo mundo sabe, quem a jaraguense sabe O pão de queijo do Mimi é muito bom Deus hum, <risos> melhor combinação do mundo Bora comer Já saímos do Mimi Agora a gente tá subindo para que é a Quizieta, Quizieta Alpina. Kisieta Alpina. por essa fazendinha, pra depois ir na igreja. Bem-vindo ao Morro Boa Vista. A gente chegou aqui na igreja, e olha, eu tô tipo, achando muito doido. Lá embaixo, as nuvens. E, e já aguardo assim, tá frio, parece que vai chover, e aqui... Esse sol <risos> Gente, ó Tá fechado A gente não vai conseguir entrar Porque é uma part... propriedade particular Eles abrem e fecham o eles querem é, Eu não sabia disso Mas é Não sei se vocês também sabem Mas essa igreja não é tipo do município nem nada, é uma propriedade particular E eles fecharam e não sabem quando vão abrir, se vão abrir E se abrirem vai ser um ingresso para entrar Então é bom que você fica sabendo né se você quiser vir pra cá, provavelmente a próxima vez que você vier vai ser cobrado aí uma taxa, o que é ok, né? Agora a gente vai subir aqui, tem uma vista bonita do morrinho ali em cima pra fazer fotinhos, mas que dó, eu vim super empolgada. Eu fiz fotos aqui com o Davi quando ele tinha, sei lá, nem um ano, foi antes de ir pra Itália, antes de me mudar. A gente subiu aqui no morrinho, que dá pra ver bem a queza ali, a igreja, e dá pra ver bem a vista também do morro aqui e das nuvens no caso, que antes dava pra ver, se não tivesse nuvem, dava pra ver a cidade de Jairaguá do Sul. E continuando por aqui, e subindo, subindo, subindo, subindo, lá pra cima tem o Morro da Antena. A estrada de asfalto acaba aqui, daí depois é a estrada de chão. Uma galera chega aqui direto pra ver a igreja e todo mundo dá com a cara na porta. Porque a gente não ouviu falar em nenhum lugar que tava fechado e tudo mais. Nenhum lugar ouviu. a gente ouviu falar. O pico que a gente tava lá, que é o da, da, Malve. da Malve, é também uma propriedade particular do cara da Malve. Só que ele liberou, né? Tá, por enquanto, pelo menos, tá, tá tudo liberado de graça. Ele fez toda uma estrutura muito legal. Vale muito a pena ir lá. E eu até falei assim pra ele, se ele cobrasse, sei lá, um valor aí só, pra, só de manutenção e tal, pagava porque é muito legal. Tem uma estrutura super boa, assim. Tem banheiro, tem lugar pra comer. Acho que no final de semana, tem ali. É, tem chalézinhos ali pra fazer churrasco, pra tomar okay. café, show panas, se não chalés e muito legal, tem que dar parabéns E esse mesmo empresário, né, o cara da Malve Também tem o Parque Malve, que em outro vlog eu vou mostrar pra vocês Porque é muito, muito lindo também lá E é muito antigo, que eu falei num outro vlog que eu mostrei a gente tava almoçando lá E eu mostrei um pouquinho, é muito lindo E eu tenho fotos lá de criança, então isso é muito antigo e tá indo bem, super bem cuidado Resolvemos agora do nada ir no Parque da Inovação, que também é um lugar novo aqui de Araguá, foi recentemente aberto, né? E fica onde? Bairro Três Rios do Sul aqui em Jaraguá do Sul e tem 55 mil metros quadrados de entretenimento. Fazer cultura, espaço de convivência, prática esportiva. É isso aí, vamos lá, conhecer Voltando por esse fumaça aqui, essa neblina, neblina aqui, de novo. Tava tão lindo lá o Parque da Inovação, que você deve saber para preservar e manter lindo o Parque da Inovação. Aí tem natureza, esporte, lazer, tem playground, chupana, academia, pomar, ponte dos desejos, bonitinho, muito legal. Que lindo! Nossa, gostei bastante de primeira vista olhando assim, que parque mais legal. Aí já tem banheiro, Olha o mapa do parque. Tem um lago, tem riozinhos, tem outro lago lá Meu, tem muita coisa, tem é, pra jogar bola Fica esse set, é um jardim sensorial Caraca, que massa! Tem Chopin, pomar também das flores Bosque do descanso, trilha Tem uma ciclovia Olha que legal, um lugar pra tirar foto um cena... Fica tipo um cenário, né? Tem o laguinho Wi-Fi livre é importante Estamos aqui em um anfiteatro. Que bonitinho. Olha, dá mesmo um... Mueco, né? Olha, é. esse aqui é o caminho das artes. Olha, dá pra... Que legal. Aqui? Cubo mágico. Ah, que legal! Aqui é o pomar, a ponte, tem um riozinho, que lindo que ficou esse lugar. Nossa, o pessoal vai começar a olha, tem trazer o fitinha do Bonfim aqui pra pôr. Olha, tem você. Nossa, muito gostoso fazer piquenique aqui, um é, um olha pique. com esse riozinho. Ah, que lindo, que é o caminho das flores. Tá fechado ainda, mas tem? tem? Do Covid. É, tem várias, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, frasqueiras Mas tá fechado, certo? Por conta do Covid Lá tem um parquinho também tá fechado Aí dá pra ver o Morro da Antena daqui, que bonito Que lindo! Olha as flores Que dó tudo fechado, né? Por causa do Covid A academia também tá fechada Esse aqui é o parque sensorial, você vai, cheira, encosta nas coisas. Lavanda, não se cheira de nada na lavanda. sentiu? Estamos saindo aqui do parque da inovação e, gente, que parque legal. Eu estou muito feliz que de tantos lugares é massa. Que a gente tem aqui em Jaraguá Que tá sendo feito, sendo criado Investido nisso, né? No lazer E é um parque muito massa Feito com muito carinho, dá pra ver Vários pontos diferentes de entretenimento Parquinho, pena que tá fechado, né? Por conta do Covid Os parquinhos, a academia, a showpanas Parabéns à prefeitura de Jaraguá do Sul Que tá investindo e fazendo vários cantinhos pros, Pro povo Araguense aproveitar e curtir Tá, tá cheio aqui O pessoal tá vindo em peso mesmo é domingo, né? Mas muito legal Então é isso, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, a gente mostrou um pouquinho de Jaraguá Conheci junto com vocês Dois desses três lugares que a gente foi Então eu tô muito feliz Que tem lugares muito mais Pra gente passear aqui pro Jaraguá Não precisa ir tão longe E... É isso, valorizem os lugares que a gente tem aqui, com cuidado, né, sempre levando seu lixo, cuidando, enfim, tendo consciência, e com máscara, tudo que a gente já sabe. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem não é de Jaraguá, vem visitar Jaraguá, porque tem muitos lugares bonitos, como eu mostrei, aqui. É isso, um beijo, até o próximo vídeo, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, curtir muito, deixar vários comentários aqui embaixo, um beijo, até o próximo vídeo, tchau!